Olá pessoal, tudo bem. Eu, eu tô esse tempo sem postar nada sobre o livro do Demian, mas eu tô vindo aqui só para falar um pouco de algumas a, atualizações que eu fiz. Eu estou dedicando um tempo maior agora ao meu projeto político-pedagógico, que eu, que eu chamo de Escola Artesã. Então vocês vão ver no, do lado do meu canal, alguns, os destaques, tem lá o link para você adicionar Também tem lá o, o meu site, o meu, meu canal de professor onde eu posto minhas aulas, né? É, eu tô aqui, eu tô aqui é, falando com vocês que eu tô tomando um, uma postura mais, mais profissional em relação ao, ao, aos canais. Esse daqui vai ser, como sempre, o meu canal de, de meu canal de, de é, Catarse, né? de liberar minha, minha, minhas emoções para poder é, estar tá tendo um lugar livre, realmente livre, que eu não fico preocupado em agradar algum público ou não. Se bem que nos outros eu também não estou muito preocupado mas a agradar alguém, mas a, nos outros eu tenho um foco. Né? Na, no meu canal de professor são meus alunos. No meu canal, no meu canal do escola artesã Seriam mais professores que queiram aprender uma, uma educação pós-moderna. Então, assim, a, me, me ajudem, eu botei um botão de é, doações, caso queira você me ajudar com... Você pode fazer uma doação com seu cartão de crédito no, no, para o, para minha conta do Paypal, é qualquer valor. Você pode simplesmente digitar lá e, e, e colocar... É, e eu estou eu tomando essa postura, assim, eu acho que o futuro vai ser esse, assim, a gente vai ter que cada vez mais estar tá usando a internet para poder trabalhar e não depender de terceiros, entende? Eu acho que é assim que vai ser a, a, a coisa toda. Eu estou botando junto agora a maior, a maior parte, assim, a, a, a todos os meus, meus contatos e, e, e, e informações que eu possa liberar eu estou botando agora com o telefone, é, é, pra futuramente se eu tiver o WhatsApp, né? Eu ainda não tenho essa droga. Mas vamos lá. É, e tem o meu site, que é de professor, que lá tem, tipo, tem meu currículo, tem minha monografia, tem tudo lá, entendeu? Então eu tô botando isso lá para vocês poderem me conhecer um pouco mais e. E eu acho que vai ser assim, gente. A gente, a gente tem que entender que a gente está dentro de uma lógica de mercado agora. Acabou o capitalismo, acabou o comunismo. Agora é neoliberalismo e a gente tem que estar tá divulgando o nosso trabalho na rede. Assim como no mercado os produtos são divulgados. Não que eu ache isso a melhor coisa do mundo, mas eu estou percebendo que é assim que vai ser daqui para frente. Entende? Então me ajudem a, a, a divulgar um pouco... É Toda essa luta que eu tenho dentro da internet e fora da internet também no dia a dia. Então é isso aí, gente. Tudo bom.